Olá, sou Charles Leon Xavier, trader e professor da Gestão Trader. Bem-vindo ao módulo 1 A Natureza do Trading. Neste módulo abordaremos os seguintes temas. Do que o mercado é feito? As limitações humanas, o que é probabilidade, pensamento probabilístico, o sucesso do trader, erro, o grande vilão da consistência, e você precisa de uma vantagem. Do que o mercado é feito? O mercado é feito de pessoas físicas e instituições. Cada pessoa barra instituição possui um tamanho, objetivos e expectativas diferentes. Existem instituições com muito capital capazes de movimentar o preço em um determinado momento. Chamamos essas instituições de price maker. Somos totalmente dependentes dessas instituições para atingirmos nossos objetivos no trading. É por isso que qualquer metodologia de trading que usar jamais será capaz de saber o que irá acontecer em um dado momento. LIMITAÇÕES HUMANAS Praticamente toda decisão de negociação ou investimento envolve dois tipos de julgamento. Julgamento de valor que expressa uma preferência, julgamento de previsões sobre o que vai acontecer. Na maioria das vezes, investidores e traders tomam suas decisões intuitivamente, ou seja, eles não têm um procedimento sistemático para tomar decisões. As pessoas geralmente assumem que seus pensamentos, julgamentos e intuições são perfeitos, ou quase isso. De fato, a maioria das pessoas compara alguém que questiona seu julgamento a um ataque pessoal à sua integridade. A psicologia fornece muitas ideias sobre limitações no julgamento, principalmente estudando o conteúdo desses julgamentos. Esses estudos mostram que as pessoas têm capacidade limitada de processar informações. Existem quatro grandes limitações no processamento de informações. São elas Percepção seletiva processamento sequencial da informação, heurística e capacidade de memória limitada. Percepção seletiva Nossa primeira limitação é que nossa percepção da informação é seletiva. Somos bombardeados com informações e nosso cérebro só pode processar uma pequena porcentagem delas. Os pesquisadores estimam que os humanos consomem apenas de 1 a 2% da informação visual disponível. Para selecionar alguma dessas informações, de maneira útil, é preciso saber o que selecionar. O que realmente acontece é que as pessoas tendem a absorver as informações que estão de acordo com o seu modelo de realidade. Lembra lá do mapa mental dos níveis neurológicos? Cada pessoa possui um mapa mental em um estágio diferente. As pessoas veem o que esperam ver, ouvem o que esperam ouvir e sentem o que esperam sentir. Infelizmente, muitas vezes, acreditamos que estamos considerando todas as informações disponíveis, quando, na verdade, estamos concentrados apenas em uma pequena parte delas. Processamento sequencial de informações A segunda limitação é que grande parte do nosso pensamento é sequencial e não simultâneo. Ao caminhar, por exemplo, as pessoas ajustam constantemente seus movimentos para evitar colisões. Como precisamos fazer correções com base nas informações mais recentes, a ordem na qual as informações são recebidas é importante e geralmente influencia o julgamento de uma pessoa. Em um ambiente relativamente estável, é possível fazer previsões adequadamente das informações mais recentes de uma série. Em ambientes instáveis, as pessoas são incapazes de ajustar suas previsões ao novo nível de atividade. O resultado é a confusão. O processamento sequencial de informações, junto com nossa capacidade de memória limitada, resulta em um importante viés na tomada de decisão. Tendemos a dar importância excessiva ao evento mais recente que ocorreu. O evento mais recente é o mais lembrado, portanto assumimos que é o mais significativo. Por exemplo, numa tendência de baixa, e aí acontece um repique, a gente tende a dar mais importância ao repique do que à tendência de baixa. Heurística Nossa terceira grande limitação é uma força e uma limitação. As pessoas tendem a usar regras ou heurísticas bastante simples para reduzir a quantidade de processamento interno necessário para tomar uma decisão ou julgamento. Essas heurísticas são mais eficientes do que buscas aleatórias ou pesquisas sistemáticas exaustivas por informações. Como resultado, elas constituem uma parte importante do conteúdo da tomada de decisão. O problema de usar a heurística é que não somos sistemáticos e não sabemos como as regras que usamos impactam nossas decisões. Capacidade de memória limitada A quarta limitação é a capacidade de memória limitada das pessoas. O armazenamento em sua memória de curto prazo é limitado a sete mais ou menos dois blocos de informações. Além disso, a recuperação da memória de longo prazo é fragmentada. Assumimos que o que lembramos é preciso, quando na verdade não é. Armazenamos apenas informações significativas, através das emoções. Recordamos uma memória, lembrando algumas das peças e depois reconstruindo o evento ao seu redor. Assim podemos recordar várias versões diferentes do mesmo evento, apenas reconstruindo-as de maneira diferente. Em resumo, você não é um tomador de decisão perfeito, devido às quatro grandes limitações. Percepção seletiva, processamento sequencial de informações, heurísticas e a capacidade de memória limitada. Essas limitações nos forçam a aceitar o mercado como probabilístico. No entanto, nossa principal limitação, conforme a explicação na próxima etapa, é que a fonte da incerteza está dentro de nós e não no mercado. O entendimento dessas limitações poderia economizar muito dinheiro dos traders e investidores. Relembrando, a percepção seletiva. Você irá selecionar as informações que cabem no seu mapa mental atual. Processamento sequencial de informações. Você dará mais peso para as últimas informações. Heurística. Seu cérebro pegará atalhos para a tomada de decisão. Se você não conhece bem os impactos das suas regras, sua tomada de decisão ficará prejudicada. Capacidade de memória limitada. Você irá se lembrar das situações que geraram maiores emoções, e geralmente são as emoções negativas. Se desejar ser um trader bem sucedido, você terá que desenvolver novas habilidades para contrabalancear essas limitações humanas. O que é probabilidade? As pessoas têm dificuldades em distinguir entre sorte e habilidade, quando se trata de previsões de mercado ou da maioria das previsões. A previsão é frequentemente baseada na compreensão teórica da pessoa sobre a relação entre os eventos do mundo e o papel do fator sorte. O que realmente acontece é que somos incapazes de compreender os muitos fatores que influenciam determinados eventos, por isso atribuímos probabilidades. Muitos economistas acreditam que o mercado é aleatório. No entanto, se tivéssemos acesso ao número de compradores e vendedores no mercado em um determinado instante, em informações sobre a convicção e o capital por trás de suas operações, provavelmente acharíamos o mercado bastante previsível. O que significa dizer que o mercado fechará mais alto ou mais baixo em um determinado dia? Se você disser que há uma chance de 50% de fechar mais baixo, Significa apenas que você não tem certeza do resultado. Sua avaliação de 50% de chance no fechamento do mercado ser mais baixo não significa que não haja causas específicas para o mercado subir. As causas podem existir, mas você não sabe o que são. Assim, a incerteza está em nós. No entanto, as pessoas têm mais facilidade em acreditar que a incerteza está no mercado ou no meio ambiente, e não em nós mesmos. Quando você aceitar que a incerteza existe e está dentro de você e não no mercado, você subitamente descobrirá que tem maior controle sobre o mercado. Afinal, o que é probabilidade? Probabilidade nada mais é do que a chance de um evento ocorrer em detrimento de outro. No trading, essa chance se dá pela relação da distância entre três variáveis. Entrada Stop e alvo. O que é mais provável acontecer? Pegar o stop primeiro ou alvo? Qual a menor distância a ser percorrida? Mais provável pegar meu stop. Deixamos outro exemplo. Entrada, stop, alvo. O que é mais provável acontecer? Pegar meu stop primeiro ou alvo? Qual a menor distância a ser percorrida? Mais provável pegar o alvo. No módulo à frente, A Matemática do Trading, aprenderemos que precisaremos de uma probabilidade mínima dessa relação entre entrada, stop e alvo para sermos vencedores no longo prazo. Pensamento Probabilístico no Trading O sucesso do trader. Trader, quais dessas operações abaixo serão vencedoras e quais serão perdedoras? Pense um pouco sobre o assunto. Já sabe a resposta? É praticamente impossível saber quais operações serão vencedoras e quais serão perdedoras, e nem a sequência em que elas irão aparecer. Tudo isso é devido à natureza do trading. Lembre-se dos tópicos lá do módulo 1, do que o mercado é feito. O mercado é feito de pessoas físicas e instituições,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 O que aconteceria se você criasse expectativa operação por operação? Se o trade desse certo, você ficaria feliz. Se o trade desse errado, você ficaria triste. É o que acontece com a maioria dos traders amadores. Depositam expectativas positivas, trade por trade, e vivem um processo de turbilhão de emoções quando essas expectativas são frustradas. Nosso cérebro acumula experiências emocionais e trabalha por associação. Suas frustrações terão maiores impactos emocionais do que suas vitórias. Lembre-se das nossas quatro limitações, neste caso, a capacidade de memória limitada. Lembraremos dos eventos significativos, que geralmente são eventos carregados de emoções negativas. Seu cérebro irá associar essas emoções ao evento, no nosso caso, as operações de trade e tentará te proteger de situações futuras então quando você entrar em uma próxima operação qualquer tique que o mercado der seu cérebro irá lembrar e associar aos eventos que te geraram frustração e dor no passado e você terá medo e o medo fará com que você tome a pior decisão possível para o trade então o que devemos fazer devemos criar expectativa para uma sequência de operações Criando expectativa para uma sequência de operações, o Mark Douglas recomenda no mínimo 25 operações. Daremos tempo para a nossa vantagem aparecer, e com isso escaparemos do turbilhão de emoções negativas que a expectativa trade por trade possa gerar, diminuindo assim a quantidade de erros no trading. Ou seja, devemos pensar sempre em uma sequência de trades e não trade por trade. Se o seu sistema de trading tem expectativa positiva, o curto prazo poderá ser aleatório ou até mesmo caótico. Mas no longo prazo, a média dos seus resultados tende a dar a sua expectativa positiva. É o que chamamos de lei dos grandes números da probabilidade. Erro. O grande vilão da consistência. Mas afinal, o que é erro? Um erro significa não seguir suas regras. Se você não tem regras, tudo o que você faz é um erro. Você é responsável por tudo o que acontece com você, quando você entender isso poderá corrigir seus erros, nós chamamos isso de capacidade de resposta. Repetir o mesmo erro várias vezes é auto sabotagem. Um trader que comete um erro em 10 negociações é 90% eficiente, uma queda de 10% na eficiência poderia ser suficiente para torná-lo perdedor. Erro é diferente da perda normal. Qualquer trade system tem perdas normais devido às probabilidades do mercado. Exemplo de erro. Entrada aleatória fora do plano. O mercado está se desenvolvendo em uma movimentação de alta. Essa é a realidade externa, a qual você captura as informações através dos seus cinco sentidos, mas especificamente, nesse caso, pelo sentido da visão. Você já possui um mapa mental. Lembra lá dos níveis neurológicos e do estágio de crescimento do Trader? Seu mapa mental possui filtros da realidade, crenças, valores, experiências, etc, que faz com que você represente internamente o fato, no caso, o mercado em uma movimentação de alta. No nosso exemplo, o Trader Amador representa a realidade da seguinte maneira. Ele vê o fato e imagina o futuro, imagina que o mercado poderá reverter. Ele busca em sua memória, seletiva, recordações de momentos em que isso ocorreu, reforçando seu mapa mental. E começa um diálogo interno, reforçando ainda mais seu modelo de mundo. Esses pensamentos liberam uma série de hormônios que alteram sua fisiologia e, consequentemente, seu estado mental, deixando-o ansioso. Nesse momento, o mercado faz um novo movimento, que se encaixa em toda sua estrutura mental, fazendo com que ele tome a decisão irracional de entrar na operação vendido. O mercado reverte o sinal e estopa a operação. Esse tipo de operação não estava em seu sistema de trade, mas o seu mapa mental não foi ajustado ao sistema, deixando-o sem congruência, sem compromisso, totalmente à mercê de estímulos externos ou gatilhos mentais, que irão acabar com o sucesso no trade no longo prazo. O erro impactará profundamente a sua curva de patrimônio. Você precisa eliminar seus erros. Recapitulando, um erro é tudo aquilo que você faz diferente das suas regras. Se você conseguisse eliminar esses erros, provavelmente a sua curva de patrimônio estaria ascendente. Você precisa de uma vantagem. Para que você tenha sucesso no trading, você deverá construir uma vantagem. Você deverá operar como se fosse o cassino. Vejamos como o cassino, mais especificamente o jogo da roleta, tem vantagens sobre os jogadores. O jogo da roleta possui lacunas pretas e vermelhas, e números pares e ímpares. Perfazendo um total de 18 lacunas vermelhas, 18 lacunas pretas, 18 números pares e 18 números ímpares. O jogador pode escolher apostar em uma lacuna apenas, mas estará probabilisticamente em muita desvantagem. Para aumentar essa probabilidade, o jogador pode escolher apostar em todos os números pares ou ímpares, ou em todos os pretos ou vermelhos. Dessa forma, o jogador teria 18 chances da bolinha cair na sua escolha, contra um universo de 36 oportunidades, ou seja, teria 50% de probabilidade. Já o cassino teria a mesma estrutura. As outras 18 chances contra o universo de 36 oportunidades, ficando com os mesmos 50% de probabilidade. O Cassino não irá deixar seu negócio na mão do acaso ou da sorte. Para construir uma vantagem em cima dos jogadores, o Cassino acrescentou duas novas lacunas, o 0 e o 00. Dessa forma, a nova estrutura ficou da seguinte maneira. Para o jogador, 18 lacunas, contra agora um universo de 38 oportunidades, obtendo 47,3% de probabilidade. E para o cassino? 20 lacunas contra o universo de 38 oportunidades, obtendo um total de 52,7% de probabilidade. Dessa forma, a vantagem do cassino sobre os jogadores saiu do empate para uma vantagem de... 5.4% Basta o cassino movimentar o jogo para ter lucratividade no longo prazo No curto prazo o cassino não sabe quem vai ganhar Irá perder algumas vezes Mas no longo prazo ele terá uma rentabilidade média de 5.4% A lei dos grandes números Você como trader deverá construir sua vantagem assim como os cassinos usando de capacidades técnicas e recursos técnicos, bem como capacidades mentais e recursos mentais, formando assim seu sistema de trade. Entendendo que no curto prazo tudo pode acontecer, mas no longo prazo a sua vantagem irá aparecer. Fim do módulo, a natureza do trade, vejo vocês na próxima aula.